Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura o um hip Hip Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura digão um hip Hip era fácil pra eu chegar, se fosse um, cê pode crer. Só que mais fácil ainda é eu chegar e passar doce. Ei, sombra, aqui cê só é um bom gol. Mas eu quero viver na sombra, eu não espero o sol. E cê já vai até dançando, cê sabe quanto eu vou rimando. Mas pra você cê não vai passar de fase. Até porque eu vim aqui só pra constar, eu encaixo na base. É Nike Air, junto cê vai pelo ar. Só que cê sacar cê vai voando. Não sabe, cê pode estar tá até embrasando. E. Você só vai falar as merdas, mas não adianta ser 20, 20 derrubar, não é antiqueda. Igual cê tá aqui com essa bermuda, cê chama a sua ajuda, mas aqui nem Deus te acuda. O oh, louco! Amém. Direito de resposta, Amém. sombra do outro lado, vamos que vamos família! Tá, hey. meu parceiro, agora eu vou te contar Quem tá é chegando, ou é a rua, pode pá, Tá vendo aqui, esses olhos boladão É de muita revolta, Bolsonaro é cuzão Aí tudo é escutão, tamo junto aí doidão Já acabou a ditadura, loucão Lembra do presidente, que é tal vital do Estados Unidos Tomou um tiro diz, na verdade em cima, meu amigo Foi bonito, abre o pote dele Eu sou a disciplina, respeito meu parceiro que dar a bunda, pode dar quer, quer. Pode até chupar, mas respeito, não entra no, no meu caminho. Ô oh, prazer, tô chegando lá de Laranja, o Paulista. E aí? Sombra na voz. Vocês ouviram o primeiro round? Então, pela ordem, barulho pro dois gordos. Barulho pro sombra. 1 a 0 sombra. Terminou, começa. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos, família! E vai matar, ou vai morrer, vai morrer, vai, morrer ou vai matar. E vai matar, ou vai morrer, vai morrer, vai matar. E vai matar, ou vai morrer, vai, matar vai, ou vai, vai matar. matar, vai morrer ou vai matar. Vai matar, vai vai matar. matar, vai matar. Vai então, tudo aqui, Domingão, sentado com o irmão. Um baseadão, é sincero, eu vou é te contar Faço folho, os coxinha, o melhor eu dispensei, tá lá É de quanto tirar de tiraram de fumar Na quebrada é assim, tá ligado, pode pá Lógico, eu não sou a favor das drogas Nem o tráfico de drogas E você a criançada, a sociedade brasileira já tá É no mundão, Jesus já tá voltando. Se liga, rainha doitão Quem converteu, converteu, quem não se converteu Tá ligado, vai, não vai morar com Deus <risos> É ai! Não terminou! Direito de resposta, dois gordos do outro lado, violentamente! Vamos que vamos! Ei, tava com saudade, hein, piracicaba. Vem geral sem maldade assim, ó! Uu! Demorou! Por cê classe cê fica em pedaço e eu inteiro Vem sniper, não é americano, que eu sou brasileiro Cê pode até safar, até Jesus vai voltar É meu direito de revolta e eu só vim me revoltar Que cê não rima nada, não entendi como ganhou-se Foi porque cê a rapa cê até alegrou Mas eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Eu não sei porque cê chegou, porque cê tá comparecendo Mas nós no aqui nós desenrola é o céu, laranja, deixa que eu sou a aceroa Então você dá licença Aqui meu irmãozinho Você sabe é esculacho pra levar pro terceirinho Terceiro! <risos> <risos> Terceiro! Terceiro! Terceiro! Rapaziada, vocês são tudo maltoso Vocês querem ver a desgraça acontecer, né? É. É o terceiro round, tá foda, hein? É o terceiro round, para o ímpa, para ver quem começa no terceiro. Agora, é o Sombra na Voz, certo? É o terceiro round, bate e volta. Quando eu der o sinal, você para e ele começa. Você, fechou? São três entradas. É, você começa, eu vou contar oito versos, depois quatro e quatro. Só que eu, eu te dou o sinal aqui. Fechou? Você termina e ele começa. Passa o mic. Somando na voz! É o terceiro round! Quem quer que seja violento sangrento levanta a mão pro alto e grita, o seu crânio! De laranjão, pode me chamar de laranja Mas tá vendo é para pau Eu tô vendo aqui na sua camisa, brox Sabe, eu tava lá no box, ontem a noite, mal A polícia já passou, eu falei Esconde os melhor, o moleque tão tudo de uma vez Já falei, que o Bolsonaro vai morrer Mas eu tô aqui, tamo junto, toma aí Eu demoro, eu faço de bonito Não adianta puxar Bolsonaro pra puxar um grito Venho lá de laranja, o seu te mato, o seu corpo para lá no matacal matagal ué. Só pro cê saca, irmão, cê sabe que cê não aguenta quando o assunto é improvisação Cê dá até os vários papos, cê só tá mascarando Esconde essa surra, então cê só segue dançando Tô dançando, mas também já tô rimando Aqui com todos os, os, os mamando Representa a minha raça, representa a minha cor Não vendo minha dignidade por dinheiro e por valor não vende por valor, eu tenho entendido Só que nessa fita geral tem bom sentido Cê tava em laranja ontem à noite retardado Porque veio com a lá devia ter ficado Eu devia não, não ter ficado Porque se eu tivesse medo, eu não saía do meu quarto Tá ligado, meu parceiro se ligar, vou te contar, pode ir embora Porque eu vou ganhar Não vai ganhar, isso aí não é verdade Tá no quarto, se eu te parto, cê só fica em metade Cê sai daqui, <risos> Também tá de olho rap, alma gêmea. mais! Meu Deus! Faz mais barulho pra batalha, faz mais barulho pra batalha, certo! É isso! Agora fica com vocês! Agora a resposta é com vocês, certo? Barulho pro sombra! Barulho pro dois Gordo! Dois gordos na...